Imagine uma pessoa que está apenas começando a vida. Bom, ela tem planos, tem metas, pode até já ter um emprego que garanta que ela sobreviva, e está procurando por melhoria de vida. Enfim, ela anseia por viver o que de fato idealiza. E nisso ela nem percebe, mas às vezes, por querer antecipar as coisas na sua vida, faz escolhas que se arrependerá mais à frente, que por desejar uma companhia, uma pessoa para estar ao seu lado, Coloca qualquer pessoa para ocupar essa área na sua vida, que ela até pode saber o que deseja em um relacionamento, como construir uma família, ter filhos, fazer algumas viagens e conhecer o mundo. Mas esqueceu de estabelecer quais critérios na personalidade de outra pessoa podem atender com suas expectativas, colocando assim pessoas erradas para estar ao seu lado. E não só isso, como também gostaria de ter mais amigos. Ir a mais festas, mais eventos, deseja por ação, por diversão e procura viver novas experiências, partindo em busca disso. Enfim, se passam alguns anos, e ela se encontra sem nenhuma companhia. As festas cada vez mais são como uma válvula de escape para exteriorizar toda a depressão de uma vida vazia e sem sentido, sem amigos a quem se possa confiar verdadeiramente e não conseguiu seguir a risca com as ações que deveria ter tido para concretizar seus planos, passando assim a ficarem desencantadas com o mundo ao seu redor, pois procurar suprir o que deseja com coisas erradas só faz com que ela se sinta cada vez pior por isso, porque isso é algo que não será capaz de completar a vida dessa pessoa, pois quis tanto uma companhia, quis tanto um amor para se chamar de seu e materializar os seus sonhos, que acabou procurando antecipar isso com as coisas erradas, com as pessoas erradas, se esquecendo do principal, que é priorizar o que devem fazer para isso, de como devem direcionar os caminhos da sua vida, quais escolhas devem ser feitas e também o que devem deixar de fazer, pois procurar preencher áreas da sua vida com coisas que não são capazes de suprir isso, cedo ou tarde fará com que fique claro o erro de suas ações, enfim, isso pela falta de raciocinar uma direção principal, deixando-se esquivar a caminhos diferentes dos quais desejam, pela falta de um significado capaz de guiar suas escolhas, que levará cada passo dado em direção a concretizar os seus planos, um caminho capaz de construir ou levar para níveis mais altos. E adivinha, planejar o que deseja, mas ficar se distraindo com as coisas ao seu redor, como as más companhias ficar para um lado e para o outro à procura de diversão, querendo tanto estar acompanhado e rodeado de pessoas, que se esquecerá de fazer o principal, de fazer o que é básico para si mesmo. Enfim, repare ao seu redor quantas e quantas pessoas não conseguirá enxergar a essência disso na vida delas. E me diga aí, como acho que tem andado verdadeiramente a vida dessas pessoas, o estado emocional delas, quando elas estão sozinhas, como essas não devem se sentir? Aposto que com um sentimento devastador de insuficiência, pois na falta de não ter o que supre com suas necessidades, elas se sentirão horríveis. Por isso, procuram sempre estar no meio dessas festividades, evitando sua própria companhia e ter os seus próprios pensamentos, pois sabem que daí não podem esperar nada de bom. E desse modo, os jovens e adultos andam desperdiçando cada vez mais as suas vidas, se emergindo em problemas e nem percebendo o que estão fazendo da vida, pulando de galho em galho com todas as questões que deveriam ser tratadas com mais seriedade. E isso impede que essas pessoas se desenvolvam em questões que valem a pena, ficando petrificadas no mesmo lugar, sendo que seus potenciais poderiam levá-las a lugares mais distantes. Então abra bem seus olhos e enxergue que um grave erro que você pode vir a cometer é não saber ficar sozinho,